É. Que é Eu tava vestindo um A gente que passou é que mas Amanhã vocês isso? Olha, gente, quem é essa? É a Magali. É a Magali? É, hum? é. olha. aí, Cuidado, Dani. Segura o reto para não cair. Segura, o -se Olha, gente, que gracinha. Seguro. Segura ela. Tá. É uma Tem uma a a olha, saia? gente. Ai que linda, meu Deus do céu oh, que é Uh, que, que gostinha O que que é isso? Olha só uma eu salva E cadê a minha amor. saia? A pra... é. oh, saia do rex O rex é macho, ele não usa saia né? Olha que gostinha Olha que gente Mas não é bonita? Essa é a Magali Eia gente Tá lambendo minha mão Oi. Oi. Oi. É, Oi Tá dando carinho pro papai Né meu filho é, Gente, sabe, é que essa magali é brava Olha você, meio que essa Magalinha é brava, gente Quer ver, ó É brava, gente Ai, gente. É brava Olha aí Olha, Olha os três irmãozinhos Olha, tá de roupinha, vamos ver Deixa, meu filho, a roupinha Essa tem que a saia Põe na Lara Põe na, na Lara Vamos ver como é que ela fica, Vitória. Põe o um óculos na Lara. É tá apertando ela. Tá Essa menina assim, é charmosa. É charmosa. Olha é pra cá, Lara. Fica o bicho baixo. É, neném. É, nini. é, não não no é Olha, gente. Ah! Né, bonita assim. Oi, cotinha. Oi, Será malha? Será malha. Ah, roubou o óculos. Esse óculos é meu, né? É meu, né? É meu, né, É meu esse óculos. Manda uma mensagem que pra ela, Falcon mandou a mão. Tá não, amor, manda o contato da sua irmã, ela que é algodão doce. Um manda a sua irmã ganhar dinheiro. Deixa eu falar, caramba. Oi, Lu, que deixa eu te falar. Mais que a gente vai Ai, que gata gostinha, mofinha. Vem cá, me dá ela. Vem cá, Rex. Ninguém tá querendo você, Rex. Tá bom? Eu vou te mandar. Lá. Todo mundo tá querendo as meninas ah, quer dizer, eu vou mandar o seu contato pra moçada. Ela vai entrar aqui com a gente, tá bom? Tadinha. Tadinha. Que menina parece que a mãe dele, gente. Parece que a mãe dele. Uhum. As coisas não estão fáceis, mas Deus é maior. Hum. Manda meu contato é, do dado pra ela. Boa tarde. Minhas, ninhas, ninhas, ninhas. Hum, as nenenzinhas lindas. mas eu tenho que contar. Nem começou a entrar lá. É, né? É que é você desafio mandar um oi. Ih, meu filho, quem é essa? Essa é a Magali. Obrigada. Ah, é. Essa. A Lara. Põe ó. gente tô, né? vamos ver é que é a cica de óculos. Põe uh? óculos na Madalena. Ah, eu vou você, que chique né? Ah, Ai, eu não vejo Vamos fazer assim pra ver. Mô, amor, a carne? Hum. A carne chegou.